E aí, galera do canal, tudo bem com vocês? Então, pessoal, eu aderia a mais uma corretora, né? A Rubi. E hoje, pessoal, eu vou mostrar para vocês como você vai mandar, como você vai fazer um Pix, como você vai mandar saldo de reais para a Rubi. Se você não tem cadastro na Rubi, tem um link aqui na descrição, se cadastre para você tá comprando e vendendo criptoativos através dessa corretora, Ruobi. Rubi. Então, vamos lá, pessoal. Vou clicar aqui na Rubi. Vou mostrar para vocês o passo a passo para você estar tá fazendo um Pix e mandando saldo para a RuaBe. Pronto, já estou logado. Aqui a tela é bem legal, a tela inicial, tá, pessoal? Já aqui de cara ó, já tem aqui depositar aqui ó, esse botãozinho. Se você não achar aqui na tela principal, tem um mais aqui em cima, ó. Você clica nele, tem depósito, ó. Aqui pessoal, você pode fazer é uma simulação de quanto você vai receber tipo ó, vou colocar aqui ó 100 reais concluído e aqui já vai me mostrar quanto que eu vou receber em USDT você também já pode aqui em cima mesmo escolher a moeda que você quer simular tá pessoal ó tá no caso eu vou deixar o SDT mesmo e aqui, ó, R$100 é o Pix que eu vou fazer de R$100. Aqui, pessoal, ó, aqui embaixo, ó, tem marcado Card Payment. Isso aqui é se você for pagar com cartão de crédito, mas aí você tem que completar a sua verificação, tá? No caso, para quem vai fazer por Pix, essa opção aqui, ó, saldo em BRL. Você marca essa primeira opção aqui, ó, tá? Vou marcar aqui, ó. Pronto, marquei ela. E aqui, pessoal, ó ele já vai dar aqui alguns dados ó aqui eu vou dizer ó sem reais eu vou mandar 100 reais tá que você clica em eu aceito ó eu aceito serviço vamos lá pessoal próximo e agora aqui ó pessoal ó pagamento em brl olha só. Aqui abaixo do pagamento em BRL já tem um aviso, viu? E se atente a esse aviso, ó, só aceitamos pagamento vindo do CPF do titular, pessoal. Então, se você vai fazer isso aqui, ó, faça no seu nome. Ou se você vai fazer no nome de algum parente seu, o Pix tem que vir do parente que você criou a conta aqui, tá, pessoal? Nunca envie de CPFs diferente, tá? Para não dar problema de você perder o seu PIX aqui tem o ID do depósito tem o banco transfer tem todos os dados aqui tá pessoal e aqui mais embaixo ó tem a chave PIX então vou copiar aqui ó chave PIX copiei durante o processo de transferência selecione chave aleatória ao invés de CNPJ conforme mostrado na figura então vamos lá agora eu venho no meu banco tá vamos ver se é rápido mesmo vou vir no meu banco Pagar chave aleatória. Vou colar aqui, ó. Pronto, avançar. Aqui, ó, pessoal. Vou colocar 100 reais. Avanço. Pronto, já foi feito aí, pessoal, ó. O Pix para Forteira Serviços. Então, pessoal, é assim que faz o Pix. Agora vamos aguardar lá na corretora. Já pago. Pronto. Vamos aguardar agora aqui, ó. Aqui, ó. Vocês podem ver em eu, aqui, ó. No menu eu. Meus saldos, né? Vocês podem ver que não tem nada. Acabei de criar minha conta. Tá? É, em breve vai ter que ter 10 reais aqui. Aqui no segundo menu, da direita para a esquerda, saldo aqui embaixo, ó. Nas orelhinhas, ó. Saldo. Ao ah, vim aqui, ó. Próximo, próximo, próximo, próximo, próximo. Aqui vai mostrar os meus saldos, tá, pessoal? Olha aí, pessoal. Acabou de cair, ó. Então, tá aqui, ó, caiu 99.98. E é assim que você vai fazer para adicionar saldo aqui na Ruby, tá, pessoal? Valeu, pessoal. Um forte abraço, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, deixa uma pergunta aí que eu vou estar te ajudando. Fui!